Eu vou votar no Lula pelas casas sociais que ele fez no governo dele, pela saúde. Ele trabalhou muito tempo da saúde, educação, infraestrutura. Tanto que no sul, no sudeste, nordeste, norte. Porque Lula foi. Estado brasileiro e é de Lula que a gente precisa. Aumentou muita fome no Brasil, muita gente passando fome, passando necessidade. No meu bairro eu conheço muita gente que está vivendo sabe essa pobreza, essa tristeza. O Lula já foi duas vezes presidente e foi o melhor período do nosso país e acredito que ele pode fazer mais e melhor agora. Eu sou professora e é porque eu quero que a educação do Brasil volte a crescer. Eu quero e ele é a única... Pela educação, a gente estuda, a gente se preocupa em crescer na vida, a gente quer um país melhor. É Lula, uma vitória.